E a palavra do dia hoje é, estenda a mão ao aflito sem esperar receber. Na vida, procede bem quem bem assim proceder. Quem é bom, é bom aqui. Quem não vive para servir, sequer serve para viver. A gente só vai colher o que semear no chão. Portanto, semeie o bem e viva sem presunção. De outra forma, não rola pois ninguém planta acerola para colher grão de feijão. Tenha um excelente dia. Tenha um excelente dia, um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.